Nós estamos, então, agora na, na, no Ministério da Cultura e queremos ouvir, né? A gente sabe que nós temos muitas, muitas demandas, muita coisa para decidir. Eu estou sendo bem cuidadosa, não decidindo nada rapidamente. É, primeiro, eu tenho que aprender a ouvir, né? Para formar a minha própria opinião de tantas polêmicas que eu escutei. Mas estou aprendendo, já estou bem encaminhada no, no, no, no que estou percebendo de os maiores desafios, tanto na UANE, tem os desafios grandes, como na, na lei de direito autoral, como no patrimônio, como nas fundações. Tem muita coisa para fazer. Eu estou bastante animada com o trabalho, porque quanto maior o desafio eu tenho mais vontade de fazer. E a perspectiva é boa, e a Vale Cultura também, que é algo que eu considero vital para a cultura, vai ser a possibilidade do trabalhador poder ter 50 reais por mês para gastar em cultura. Isso vai afetar não só a possibilidade do trabalhador ter um lazer diferenciado, como também para as produções que vão ter mais gente podendo ir pagando. E, então, a ideia hoje aqui é, é trocar um pouco de, ideia, de, de ideias, é as as reivindicações e, principalmente, nas reflexões. Porque o que eu tenho percebido é que cada, cada local como a comunidade que eu estou participando, o que tem sido muito interessante é que as pessoas têm reflexões de muito tempo, alguns de 4, cinco anos estão pensando naquela questão. Então, isso é muito bom para mim. Porque hoje eu escuto gente que foi, voltou, chegou, tem ideias já amadurecidas que me ajudam bastante a formar opinião sobre temas tão diferentes. Agora, se sintam livre para perguntar o que vocês quiserem e, e, e colocarem sugestões, que nesse momento eu acho que a coisa mais importante para mim é, é ouvir o né? que as pessoas que estão nessa área estão pensando. É isso, Pia. Vamos lá na sua posse, felicíssima. Nós estivemos na nossa posse em Brasília e quando a gente teve a posse, a gente não ficou sabendo agora, sexta-feira, agora, essa última sexta-feira, às 9 horas da noite, que o edital do chamamento público do audiovisual foi cancelado. Então a questão é que alguns projetos, eu imagino, nosso com certeza, ele acontece daqui a 20 dias. E é um projeto que está acontecendo há dois anos em termos de organização, acontece daqui a 20 dias, e é, uma, é, um, é um encontro entre Brasil e Alemanha, onde vem uma delegação de 40 pessoas lá, de muitas cidades, e é um encontro muito esperado pelo Audiovisual Nacional, e está sendo coordenado pelo pessoal da ABD aqui em São Paulo, Associação Brasileira dos Documentalistas e a Paz, eles são os coordenadores centrais do evento. Então, a gente trouxe para você a carta, porque para nós é um prejuízo... Deixa eu já te responder. Mas, ah, eu te mandei cancelar, porque o edital estava errado. Então, eu ia ser acionada na Justiça e era o edital preparado pela gestão anterior. E quando eu li o que tinha no edital, não dava para seguir. Então, para ser edital, eu mandei fazer um tipo para o edital, publicar um novo edital e dar a maior rapidez possível, porque tem muitos casos na mesma situação, só que eu não podia correr o risco de ter, de ter, ter complicação na justiça para um edital mal feito. Infelizmente, foi esse o motivo. Mas agora o edital está tá quase igual, tirando as coisas que não podia ter no edital. Então, eu queria que você desse... Eu vou ler, vou tentar ver, vou levar, né? vou tentar ver, entendi teu problema, vou tentar resolver. É, é o problema de muita gente. Não, eu sei, mas é, todos é que jeito. ganharam, alguns é, mais é. prementes, outros menos prementes. Que todos que ganharam é. estão com o mesmo problema, só que uns como o senhor que está feliz porque daqui a 20 dias. A gente vai tentar resolver. É. Por favor, vamos hey, vai Temos aí o, a comissão dos pontos de cultura. Comissão dos Pontos de Cultura, quem vai falar? Oi, a gente vai tá, pois... descer. Pula, tá pula. pula, pula, -estruturação pula, pula. Reestruturação da ensino. Boa tarde, ministro. Eu sou Pedro Reckman, sou do Intervozes, coletivo de comunicação, a gente tem um foco, avançou no direito à comunicação, mas comunicação e cultura estão sempre... Lado a lado. A gente, uma das pautas que a gente achou importante tratar aqui nessa, nessa conversa é da reestruturação que a Ancine vai passar agora. Ela né? tem um conselho colegiado de quatro diretores, um tabu, um, uma, diretoria, uma vaga da diretoria já está, é, o mandato já venceu e dois devem vencer agora em 2013. Ou seja, dos quatro nós vamos ter uma relação de três diretores da ANSINE, é, o, que vai, o que vai ser decisivo para o próximo período aí da, da agência, e a gente tem a lei de 2011 a 12.485, que coloca agora um caráter, além de a agência é, continuar e reforçar o seu caráter de fomento no audiovisual, na cultura de uma forma geral, ela passa a ter funções regulatórias. Né, que a gente vai achar absolutamente positivo e vai, vai começar a regular a cota de produção brasileira na, na TV paga, vai ter uma série de, de atribuições regulatórias que. A gente acha, na verdade assim. você falou que é importante ouvir as sugestões, acho que uma, uma sugestão que a gente queria deixar e que a gente queria debater eventualmente em outros fóruns é nessa reestruturação, enfim, nessa nova diretoria da Ancine, a gente conseguir indicações de pessoas que tenham aí um peso na área regulatória, né? porque a agência agora é uma coisa que ela não fazia, que ela vai passar a fazer ou fazer de uma forma é, menor e agora vai, ser, vai ter um grande caráter na história de regula regulamentação do audiovisual, de outras coisas da cultura. Você tem sugestão? A gente está construindo na sociedade civil alguns nomes, e aí a gente queria depois discutir com você mas enfim, mais para frente. Você pode mandar os nomes dos os currículos para a Dayana, depois ela dá o... Um... Perfeito, então eu já pega o contato é, depois, ali para a gente... Eu, eu acho que o ponto que você está levantando é bastante importante. É. Eu não tenho nenhum nome nessa área. Eu okay. acho que eu vou receber indicações que eu escolhi uma pessoa que possa fazer a regulamentação adequada. Okay, é ministro, então é isso a gente está atento assim, a essa reestruturação, né? com essa nova da no a gente acha que a parte da, da regulamentação Vocês de... chegaram a, a pensar uh, separar a regulação de somente de... é, a gente acha que talvez tem, tem um. seja separado mas por exemplo a gente já algumas coisas que estão sendo discutidas no ensino assim, talvez não tenha acontecido da forma como está acontecendo separar por exemplo tv de cinema ou de outras produções, é, é, essas separações num cenário de convergência talvez já não, não seja tão interessante. Então, tem, tem, acho que uma discussão de fôlego aí para ver como é que a gente encaminha essa nova fase da agência, ainda mais sabendo que tem uma campanha da sociedade civil e tem um projeto no Ministério das Comunicações de reestruturação do marco regulatório da comunicação brasileira. É, então, isso tudo acho que tem que andar meio junto, acho que a gente tem que ter um diálogo aí com o Ministério das Comunicações também para ver né, qual é o papel que a Ancine vai, vai cumprir nessa nova fase aí de, de produção e, e de, de fomento e de relação na, na comunicação. Obrigado a vocês. Os pontos chegados. Chegaram os pontos de cultura, comissão, quem vai falar? O Paulo. O Paulo. Na sequência, falar com o Cantinho e o Ó, do, dos pontos de cultura, vai falar a comissão estadual, depois vai falar aquele menino que estava filmando ali, que é de Pernambuco lá da região norte, que participou do, do projeto aqui com a gente, e o pessoal da Jureia, da cultura caissara, que vai falar também. E o, você entra nessa leva também. Tá bom. Nós digitais de Sorocaba. Boa tarde a todos e a todas. Ministro, boa tarde. Falar em nome da, da Comissão Paulista, primeiro dizer que a Comissão ela tem feito um trabalho muito em protagonista em relação a, ao diálogo com o Estado. Realizamos neste ano passou um mapeamento, que a gente está entregando, os 300 e um pontos de cultura do Estado de São Paulo. É a, o primeiro mapeamento, a única rede de Estado que fez o mapeamento, onde tem aí todos os pontos de cultura, os 300 lembrando que são 301 e um, mas não estão aí mapeados os pontos de cultura que são conveniados diretamente com o Ministério. Então ainda falta ampliar esse mapeamento. Esse é só do convênio 2010 e 2012. Também dizer que a gente é, solicita... Espera aí, mas eu já não estou entendendo. Aqui tem os pontos de cultura, dois, tá? Não um, são todos os pontos de cultura do Ministério da Cultura? Esse mapeamento aí é o mapeamento do convênio 2010 e 2012. 2013. Termina agora em 2012. Ou seja, esse mapeamento aí foi um convênio que foi feito nos 301. Tem pontos de cultura que foram conveniados diretamente com o Ministério, que não estão nesse mapeamento aí. Okay. Ou seja, os pontinhos que são anteriores a esse convênio. Porque esse convênio que foi feito agora dos pontos de cultura é um convênio via Secretaria do Estado da Cultura, não é diretamente comigo. Então, no convênio, é dois terços do Ministério e um terço da Secretaria. E esse trabalho da comissão é um trabalho que é somente sobre os 301 pontos de cultura. Então a gente precisa ampliar esse mapeamento. Lembrando que esse mapeamento está já referenciado, ele está na internet também. Então pela internet é possível você, com a palavra-chave, buscar o tipo de ponto de cultura e quais os tipos de ponto de cultura sistemática. Então de música, cultura digital. Então a ideia é a gente ampliar esse mapeamento para que contemple também os outros pontos de culturas que são anteriores ou seja, aqueles que não estão dentro desse convênio. Também os pontinhos de cultura, enfim, todos, o pro programa Cultura Viva. Isso, todas as ações que envolvem o Cultura Viva. Agora, é, no mês de dezembro, dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma formação com esses 301 pontos de cultura, do qual a Comissão Paulista está dialogando com a Secretaria para construir uma proposta de formação para esses 301 e eh, em março do ano que vem vai ter, nós vamos ter a teia estadual dos 301 pontos de cultura e queremos ampliar com as redes municipais os convênios diretos com o Ministério e as redes municipais de pontos de cultura e também os que, não são, que já foram conveniados diretamente comigo e para isso a gente entrega aqui uma solicitação de uma agenda do, da Comissão Paulista dos pontos de cultura diretamente com a ministra para discutir o programa Cultura Viva no Estado de São Paulo e as políticas públicas de cultura e é isso Obrigada. Tocantins, hum. quer falar é. agora? Paulo. Paulo, quer ou Paulo Edson? Paulo Edson. Olá, boa tarde. Meu nome é Darlan, sou representante, boa tarde ministra, sou representante da rede municipal de ponte de cultura do município de Palmas, a capital do Tocantins. E, bom, eu vim participar do Interações Sonoras, que foi uma oportunidade que o Pontão de Cultura Coletivo Digital deu pessoal de todos os pontos de cultura do Brasil inteiro, e eu vim acompanhar uma criança de lá, uma criança, um jovem de 17 anos, eu vim acompanhá-lo e fizemos o, a interação. Na verdade, que eu, como representante lá da rede, nós temos N problemas com a região norte, inclusive com os repassos lá dos pontos de cultura, né? eu gostaria que se a senhora pudesse colocar na agenda uma, uma visita ao, a, a Palmas para nós estarmos discutindo mais a fundo a questão dos pontos de cultura e dos movimentos culturais lá do nosso Estado. Quantos pontos do Cantins tem? Olha, a rede, a rede de Palmas nós somos 10 e a rede do Estado, se eu não me engano, acho que são uns, uns 15 pontos, assim. 20, Isso, só que nós estamos parados lá já tem dois anos já sem o repasse. Ah, é. Então, nós gostaríamos que o Ministério fizesse essa gentileza para nós continuarmos as nossas atividades lá. E, bom, tem muitos problemas com... Quando vocês ficam parados sem repasse, lá tem pontão? Não, nós não temos pontão. É a primeira coisa que tem que ter, né? Bom, por isso mesmo, lá, na verdade, a gente ouve, nós do, dos pontos de cultura, boicotamos o pontão de cultura, porque o, a, a prefeitura. Não, sim, a prefeitura queria pegar o pontão de cultura. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quem nomeia o pontão não é o ministério? Então como é a prefeitura que é pegar o pontão? Porque na verdade lá é o seguinte, tem a prefeitura e. e a, <risos> Esse e, olha... ministério é.. <risos> na verdade. É, não... só, é só confusão. Não filho, não <risos> Lá nós não temos uma, uma, uma secretaria só de cultura. Ah, mas agora com a lei do sistema, daquele sistema que foi aprovado, é, vai da, da que comissão ter que Agora nós estamos é, utilizando é. isso lá da Comissão Municipal, lá de Palmas. Mas na verdade o que nós gostaríamos muito é que a senhora fosse lá ou mandasse um, um representante que respondesse pela senhora. Acho que primeiro tem que ir alguém lá ver igual o que está acontecendo. Porque é o seguinte, olha só, os pontos de cultura não estão vinculados à Secretaria de Cultura, está vinculado à Secretaria de Juventude e Esportes. Então já começa mal por aí, né? Bom, na Mas verdade.. tem a é Secretaria de Cultura? Tem a Secretaria de Cultura que foi agora, de dois anos para cá. Então, na verdade, o que eu gostaria é. É que houvesse esse, esse contato mais direto. É, a gente tem que mesmo. entender melhor o que está acontecendo. Né? Aí envia por gentileza um representante lá para gente, Sim. certo? Muito obrigado. Tá. <risos> quem é agora? Agora tem o do pessoal caçada. Que a Dayana Põe para falar com a Márcia tá? então, Boa tarde, pessoal Boa tarde, pessoal Coletivo, Ministra, Eu sou o Paulo, estou aqui representando O Centro de Cultura Caixara da Barra de Ribeira André Iguap né? do Trabalho de Ribeira é, Aqui também, lá Nós estamos fazendo um trabalho Que é coordenado aqui pelo Coletivo Digital, né? é um né? é, então a gente vem fazendo um trabalho lá na Iguape, através do, do Centro de Cultura, que é de resgate e valorização Nossa, da cultura textual. Né? Por conta, a gente vive um conflito né? da, dentro da, da região, que é essa questão da reserva, de, é, da reserva ecológica, da né? estação ecológica. Né? As comunidades estão saindo de lá, indo para as periferias né? e perdendo a cultura por conta de uma política que vem excluindo né? bem, bem, tirando esses, essas comunidades lá na região. Então, o Centro de Cultura faz justamente isso, é valorizar essas pessoas que estão lá dentro, né? E nós temos alguns trabalhos aqui, que né, para, olhar, é, é, trabalhos com artesões, é está, né? fazemos também um jornal, onde a gente divulga os trabalhos que são feitos. Olha aqui temos aqui a, a rabeca, por favor. Temos a rabeca que são feitas. Viola branca. É, a Viola branca e a rabeca, que são instrumentos né, do, do Fantango Caissara. É, Eles faz vendem o... lá mesmo? Isso. Ou conseguem vender? Como é que vocês comercializam? A gente comercializa em, lá mesmo. É, os artesões vendem em pontos turísticos na cidade. né? em encomendas também. Né? Agora, o grande objetivo é fazer com que os jovens aprendam, através dos instrumentos, a valorização da cultura pensada. Então Esse é o problema que a gente vê. E, através do ponto de cultura, a gente vem trabalhando essa, essa ideia de formar uma escola através de oficina, para divulgar esses saberes experiências que estão nos mestres e que os jovens precisam né, aprender. Porque, depois do ensino médio, eles estão indo embora para outras cidades. Então, a gente também vai pedir que seja incluso, né, na vida Vida Senhora, essa valorização do Fandango, né, nossa região, e que também seja um edital mais fácil para as comunidades possam acessar. Né, né. Isso, seja um edital mais fácil para que as comunidades possam é, participar desse, desse recurso, muitas vezes, a gente tem dificuldade de acessar né, o recurso. Então, a gente está entregando esse material para que... Seja ah, eu, oh, o Paulinho não falou, mas eles estão com o um projeto no Catarse. Quem puder contribuir, tem mais dez dias, né? Tem mais dez dias para arrecadar fundo para fazer o um Centro de Cultura Caiçara. Exato. O nosso digitais... Boa tarde, boa tarde aí para todo mundo. Eu sou o Daniel, do Ponto de, de São Carlos. É, eu acho que, né, devido a todo o tempo que nós temos aqui, o recorte que a Paula já tem, eu vou falar duas coisas. Uma que eu acho que ela é, para mim, bastante central e, na realidade, como orientação geral do Ministério da Cultura, eu entendo que é o grande desvio que a gente teve nesse um ano e nove meses. O Ministério parou durante esse um ano e nove meses é, de se pautar por acreditar na diversidade cultural brasileira e fomentar essa diversidade cultural brasileira, entendendo ela como uma grande riqueza que o Brasil tem. Que acho que, então, até antes né, de Gil, Lula Gil, a gente tinha um Ministério da Cultura que não acreditava nisso. Depois, a gente teve um Ministério da Cultura que acreditou nisso na diversidade cultural brasileira, a gente teve aí um ano e nove meses de desvio dessa postura. E acho que essa seria, vamos dizer assim como se puder, algum conselho apresentar, dizer que esse seria o horizonte a se buscar. E isso vai se diversificar, né, como vai se desdobrar em diversas questões, inclusive sobre é as pautas todas que a gente está dizendo aqui. É, bom, dito isso, eu queria, como pontão, é, colocar né, que a gente passou nesse período por uma situação de criminalização né, de, dos pontões, quase como se os pontões fossem privilegiados, criminosos privilegiados dentro da rede, né, por acessarem recursos e se tornarem elos fortes de defesa dessa rede dentro de. É, do Brasil inteiro, em várias áreas. Deixa eu só perguntar uma, uma coisa que eu ainda estou me informando. Você fala acessar recursos. O, o ponto cultural, ele, o ponto de cultura, ele pode acessar recursos fora da, do, do, do ministério, esse que você está se referindo? Não, não, eu estou me referindo ao seguinte, o fato que os pontões... Poucos pontos, na primeira etapa, os pontos conseguiam por edital acessar direto o recurso do Fundo Nacional de Cultura Sim. via Ministério. Depois passou para esse formato aí, que é o formato via, que, que o Paulo estava apresentando, que é o formato de convênio do Ministério com secretarias de Estado ou de município. Então o Ministério parou de fazer convênio direto com ponto de cultura, passou a fazer apenas com pontões de cultura. Entendi. E os pontões têm essa função de articular a rede, formar a rede, trabalhar como elos fortes da rede, fortalecendo essa rede. E ao longo desse processo de um ano e nove meses, houve uma criminalização muito grande dos pontões, que passaram a ser vistos pelo Ministério como é, criminosos potenciais ou privilegiados criminosos. Por quê? Porque acessavam recursos para articular ações dentro da rede. Em vários momentos, a gente se colocou numa situação contrária ao que o Ministério trazia. Porque o Ministério mudou, nós não, nós estamos tentando fazer o que nós estávamos acreditando e acordado com o Ministério desde sempre, desde antes. E aí o Ministério mudou e começou a olhar para a gente como criminosos. E eu queria que com isso, né, com essa questão, colocar que eu acho que a questão dos pontões ela é fundamental ser muito bem analisada pelo Ministério. Existem muitos trabalhos, é, muitos projetos muito bons que estão dentro do Ministério arquivados, que não conseguiram ser efetivados, porque pararam no tempo porque ficaram lá dentro de um processo com erros administrativos, ou a nova gestão não trouxe com ela uma postura política de intenção de reativar essa cidade. Eu fazer uma reflexão com vocês, né? Vocês é... tinham um ponto de cultura, recebia diretamente do município. Aí tiveram provavelmente algo deve ter tido algum, algum pontão que se desviou da função e que deve ter tido um escândalo e deve ter resolvido por em outro canto. Aí ele foi para o pontão ou foi para a secretaria? Não, não, a, a, é que vocês estão tão por dentro que vocês não pode nem preencher é, é o PCP assim, que eu estou é assim, tentando entender. O, o, o é. nosso Digitais é da mesma época que o Pontão Coletivo Digital. É porque eu achei muito boa essa ideia de pontão, então, ponto. de ponto cultural, a gente, ponta cultura e pontão. A, a, a, a gente, a gente fez a gente um convênio com o Ministério em 2009, é. né? 2009, renovou por um tempo de 2010 e aí paramos na bendita prestação de contas. aí é, Ia direto até esse ponto. É, Isso. até esse ponto ia direto. A partir daí, os editais que foram lançados foram para a foram feitos convênios com as secretarias estaduais e municipais e essas fazem contato. Tá, mas aí, como administradora pública, já com larga experiência, provavelmente, não sei o que aconteceu, mas provavelmente, quando você faz com milhares de pontos de cultura, você não tem como fiscalizar. E aí o Ministério Público cai em cima. Então, provavelmente, fazendo atrás de uma Secretaria de Cultura ou de um município, do município ou do estado, eles têm a obrigação de fiscalizar, deve ter sido com isso que aconteceu. E o Ministério da Cultura continua sem perna para fiscalizar ponto de cultura. Não vai ter perna. Então, aí nós temos uma complicação, gente Não, sim, acho que, inclusive, vamos dizer Esse desenho ele já está já Superado, já tá colocado já tá superado. Que, assim, Então, o que, que não está é, dando certo Neste não, livro, O que, que eu estou trazendo é, é que os pontões de cultura Que estavam em processo De conveniamento com o Ministério da Cultura Outros que foram participaram de editais Foram excluídos Dentro da seleção de projetos Mas não conseguiram conveniar Por N questões sim. internas Ao Ministério, inclusive, várias delas é, esses projetos eles estão lá parados, perdidos no tempo. Você ah, está falando de projetos, você está falando e, do... e trabalhos, de. E trabalho de muita da, gente. Não, não eu entendi. Você está falando do método. Não, do, não, da não, forma. Que eu... não. Os projetos a gente vai tentar achar então de tanto. É isso de que ano é? E, e... Bom, tem, tem, eu acho que eu posso dizer. Desde 2007, 2008, 2009. Não, já tá. está muito perdido. Já passa é um outro projeto, gente. Que seja isso, ministra. Mas a questão, então, é a seguinte: o Ministério da Cultura, a partir disso, desse olhar, precisa, então, abrir um novo alerta aí, que é do tipo: nós estamos querendo, é, de novo, fortalecer a rede de pontos de cultura. Então, ah, mas cultura... isso eu já posso falar já. Eu acho o projeto Pontos de Cultura uma coisa importantíssima. Vou retomar com tudo, mandem todos os projetos, e quem foi abandonado, se sentiu que já está algum tempo lá e nada aconteceu, manda de novo. Combinado? Tá certo, Sim. precisa abrir dois editais para ter tudo. Então, peraí, os editais, deixa eu entender uma coisa. Os editais do, dos Pontos de Cultura são abertos todo ano ou são de quando? tem certa De pontos? Você falou Precisa, não, você não, falou, não, precisa, não, precisa não, abrir edital. Uma coisa é abrir digital de, de ponto de cultura Outra coisa é abrir edital de, de projeto De Também Também O foi o Quando foi o último O Estado de São Paulo Estado é de São Paulo 2009 é não Se não tiver recurso, não dá para continuar. A, a continuidade do programa do ponto de cultura é que está comprometida. Essa continuidade é para e para a renovação. A, a renovação e, Fala, e os projetos, o Ministério pessoa. tem correspondido ou não? Por exemplo, você manda um projeto para o Ministério, para um pontão ou para um ponto de cultura. Desses 15 anos. não deu nada, não teve hoje nada. aí 10, ah, 11 e de... 12, 12, 12, 12. Acabou. Parou. anos. O último foi em 2009. Posso... posso. É, mas tá, eu, eu salário, tô, isso está acontecendo em vários pontos. Porque na outra reunião que antes, eu fiz, antes, também eu, isso, eu vi isso. Não, não é só em São Paulo. Foi desidratado, vai. Vamos desidratar. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando ele é, falou é, que é, estamos é sendo criminalizados, não tem a ver com inadimplência e nem nenhum problema de escândalo e nada disso. O que aconteceu... O que aconteceu foi que a sua antecessora retirou o Creative Commons, criou aquela confusão e elegeu cultura digital como inimigo público número um. Gente, vamos essa esquecer é, é, a minha antecessora, essa, vai, fala pra frente, mas. Eu também acho, mas, eu, eu também, eu também acho, mas o que ele está dizendo é isso, na verdade, na verdade é restabelecer. Eu, vamos pra frente, gente, vamos pra frente, eu eu vamos pra é. frente, nós temos aqui para fazer acontecer, eu acho é, máximo esse ponto de cultura. Estou conseguindo entender um pouco, vamos fazer edital, vamos fazer mais ponto de cultura, vamos fazer mais pontão. Então, Maurício, boa boa tarde, ah, é boa tarde tá tá Já para continuar, então, ponto de cultura, pontão. Nos últimos dez anos, Felipe Fonseca, da Rede da reciclagem, que trabalhou inclusive com, com os telesentros aí no centro, na Galeria e do Márcio. É, nos últimos dez anos a gente teve um avanço bastante grande, até dois anos atrás, como falar falava, com mas na ideia de uma cultura digital baseada em protocolos livres, em conhecimento aberto e tudo mais. Essa coisa parou, mas assim, a gente avançou bastante no sentido de uma inclusão a uma cultura digital, só que assim, faltou pensar, e faltou assim, falta de perna por falta de tempo, faltou pensar mais diretamente na questão de criação de cultura digital, de pesquisa, de arte tecnologia, e assim, porque assim, a gente conseguiu criar um ciclo por algum tempo, em que as pessoas inovadoras nessa área conseguiam dar oficina, conseguiam compartilhar seu conhecimento. Mas elas, assim, para fazer seus próprios projetos, se acabavam ficando meio uh, sem saída. Pode fazer através do ponto de Cultura, e tá... Se faz, teve alguns editais específicos para fazer através do ponto de Cultura. Em 2010, eu prestei uma consultoria para o Ministério da Cultura com o José Murilo, pessoal lá do DGI no sentido de criar, porque o Ministério repassou para a RNP, tem um convênio do Ministério, com o Ministério da Educação, com Comunicações, foi com a RNP, o Ministério repassou para a RP, verba para fazer laboratórios de arte e tecnologia. É, a gente na época escreveu um edital, a gente escreveu uma minuta de um edital que está pronto para bancar pesquisa e arte ligadas à cultura digital e experimental, que é uma coisa que. Os brasileiros que tal estado são chamados de. Na, na, na consultoria que vocês fizeram, vocês deixaram esse 10. edital pronto. O edital está pronto. Ah, vou achar. E aí, 2010, é. ficou, enfim, foi de 2010. Foi de 2010. Foi de 2010. Eu acho o máximo. Vou achar esse edital. Livrinho também, sobre o assunto. Maurício Falavinha, que vai falar pela oficina, por dentro organização da oficina de inclusão digital e participação social. Boa tarde, ministra. Estou uh, aqui pela. Vem de Marista de Solidariedade, vim de Porto Alegre para cá. Está dando para ouvir agora? Agora dá. Então, tá bom. Ah, e vim representando um pouquinho o movimento aqui de inclusão digital, que está aqui representado com várias entidades, e do qual nunca excluímos os pontos de cultura, e nem ah, todas as atividades de cultura digital. Uh, não foi só a cultura que sofreu nos últimos dois anos. Eu não falaria só da sua antecessora. Na verdade, quando eu a olho assim, eu sinto um saudosismo muito grande de políticas públicas inovadoras que eu vivi em São Paulo. Eu tive o um prazer, na época do São Paulo, de trabalhar no CES, trabalhar com os telecentros e lembrar de um tempo em que cultura, comunicação, inclusão digital, cidadania e formação social andavam tudo junto. Uh, nós, há muitos anos, a senhora deve estar lembrada, porque participou de uma, realizamos a oficina para a inclusão digital, que fizemos em 2003, 2004, no Centro Cultural Vergueiro, onde a senhora teve uma participação importante. E contra tudo e contra todos, na verdade, nós estamos sofrendo tanto quanto os movimentos culturais, todo o movimento do centro todo o movimento de inclusão digital, e nas políticas públicas temos andado muito separados ultimamente. Ah, Contra tudo e contra todos, conseguimos realizar a oficina desse ano em Porto Alegre. A oficina será a 11ª oficina de inclusão digital e participação social com o apoio da Secretaria de Articulação Social da Presidência da República. Já temos apoio de vários setores do Governo Federal, de empresas como CET, Dataprev, apoio do Comitê gestor da internet. E uh, como ela vai ser realizada logo após a teia do Rio Grande do Sul, devemos ter uma grande presença dos pontos de cultura gaúchos. Nesse evento. E estamos aqui também: o Coletivo Digital, a Cidadania Digital, a própria jornalista Marista, Sampa Org são todos organizadores desse evento, A Sociedade Civil, do Parque da Sociedade Civil, e viemos convidá-lo para uma mesa sobre cultura e inclusão, que vai se dar entre. Aí a gente vai ter que ver a sua agenda, mas a oficina em si vai ser em Porto Alegre, no Hotel Rita, entre os dias 27 e 29 de novembro. Uh, e aí, definindo o temário, vamos fazer o convite e ver qual data seria melhor que a senhora pudesse participar. Ah, tá na eu mesa entendo isso, vamos ver se dá. Obrigada. Agora é aquele momento meio, meio, é, é, meio é constrangedor. É, eu estava inscrito, né? Eu estava inscrito, né? Mas é, o senhor está pesquisando. O que eu queria falar um pouquinho é o seguinte quando a gente estava na, na, na prefeitura de São Paulo, logo depois a gente fez assim, os 20 primeiros telecentros, e a gente já não tinha mais o, o, os prédios públicos disponíveis para a gente continuar montando telecentros, um caminho natural foi, foi tomado pela, pela prefeitura foi começar a fazer uh, convênios com a, com, a, com a sociedade civil. E uma coisa que, assim, nem que a gente... Nossa, como esses caras são geniais, né? é uma solução que é, é o natural, que você não, não, não consegue governar sem, sem ajuda, tanto da sociedade civil como da iniciativa privada. E, como do, do mesmo, no mesmo modelo, que se faziam creches conveniados, a gente começou a fazer os conveniados. Né? Uh, no, no, no governo federal, a gente, uh, a gente assistiu a uma, uma, um, um, uma aproximação parecida, né, que foi o, o, a questão dos pontos de cultura, e, e, nossa, pra gente era um, era um negócio bacana a gente vê pô, o governo está tomando um caminho que é natural. Ele vai, vai, vai, vai governar junto com a gente, vai chamar a sociedade civil para trabalhar junto. Uh, o, que, o, o que eu, tô, o que eu vou, vou falar aqui nem tem a ver só com, com, com o Ministério da Cultura, né, mas, na verdade, é uma coisa que a gente nota em, em todos os ministérios. Quando teve aquele o escândalo das ONGs lá no, no esporte houve uma, uma, uma demonização de toda, de toda a sociedade civil. E, por, e todos os, em todos os ministérios, a gente, a gente veio assistindo sistematicamente o ministério cortar relações com a, com a sociedade civil. E muitos foram, você para o projeto, vamos fazer com a iniciativa privada, ou para o projeto, vamos fazer com, a, com as universidades, porque... É só descentralização de recursos e tal. E o, o, o, uma das coisas que a gente está tá, tá pedindo agora é apoio para que a gente reverta esse quadro, né? para que o, o, o governo se aproxime de novo da, da, da sociedade civil. Está tendo, um, tá tendo um passo com, com a, por parte da Secretaria da, de Participação Social né? na, na presidência, mas a gente tem, tá, tá, tem tido poucos interlocutores dentro dos ministérios. Olha, eu não estou na cabeça exatamente qual era a fórmula que foi encontrada. Porque houve exatamente isso que você está falando houve um decreto presidencial proibindo o uh, repasso de recursos para ONGs frente aos escândalos que apareceram. Mas, a partir de passou um tempo e viu-se que não podia acontecer desse jeito. Porque é jogar o bebê com a água, jogar o bebê com a água, né? Então agora teve um novo decreto, que eu não estou com ele na cabeça, mas eu lembro que eu li. E não é, não é como era antigamente, mas é uma nova possibilidade. Eu não tenho que saber agora. Eu posso me informar e depois passar para o BA. Qual é a nova possibilidade de credenciamento, de que tipo de instituição ONG que pode fazer jus? Ainda pode. Alguém sabe? Na verdade, eu, eu já vi esse... esse chamada pública, por três anos fazendo a mesma coisa... É. Pronto, na bem. verdade ela, então a, a, a lei o decreto mudou muito pouco do que era o que colocou foi não o foi tempo melhor de, ainda, é. foi o um tempo entrar, de foi o assim. um tempo de é para é? é não que para inventar o LG quando tem um interesse então Sim. se é o ONG já está trabalhando tem história vai poder se qualificar então o problema que você está falando não tem mais então o problema é não é o, não é o, não é a questão da legislação o problema é, o, é o, o, o, o afastamento que teve de todo o governo por medo da criminalização. Houve um problema, foi superado, e a gente está aqui para mostrar que está superado. No Ministério da Cultura não tem mais problema, decreto foi, foi mudado conforme se acabou de ser formado. Então esse problema eu acho que está bem encaminhado, não é mais um problema, é questão de retomar. O hum, Pablo Nortelado. É, boa tarde. Boa tarde. Primeiro queria dar os parabéns por vir eu conversar. Eu sei que esse não é o primeiro desses espaços de interlocução, é super bem-vindo. Excelente iniciativa ter escutando aqui a sociedade civil sobre todos esses assuntos o é, Meu nome é Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo E faço parte com vários, várias pessoas que estão aqui De uma rede da sociedade civil Que reforma da lei de direito autoral que a assim, senhora sabe que é um pouco controverso e nós, desde 2007, a gente... Que bom! Vocês encontram os músicos, os músicos do Rio de Janeiro, tem têm uma relação? Porque eu estava é conversando... É, com eles, eles falaram que tinha um pessoal na USP que estava desenvolvendo esse trabalho. Deve ser vocês. Somos, nós Que eu... bom. <risos> eu ia procurar. Não. Porque parece que né só... é, porque vocês estão desenvolvendo já algum tempo já, em cima do problema, né? Eu então, tenho muito prazer em ouvi los vou, provavelmente, vou ter que ouvir com mais tempo de coisa. Pois é, nós estamos, desde 2007, ministra, é, junto com, lá com a coleção do Júlio, acho que foi um Gil, né, que começou, não é, é, trabalhando pela reforma da lei de direito autoral Tem uma aqui é controverso, cheio de detalhes técnicos, se não vem ao caso de discutir aqui rapidamente, mas que, quando ele se concluiu, essa etapa dentro do Ministério, só começou com um relativo consenso sobre, eu diria que 90% dos temas. Embora, olhando de fora, pareça só divergência, há muito acúmulo de consenso, e é um trabalho enorme que foi feito para se, se chegar nesse consenso. Temos cinco anos de muitos debates na academia, na sociedade civil, na imprensa, e a gente ficou muito frustrado que no último ano e meio, essa coisa ficou parada, então, basicamente na Casa Civil, a gente vê com muita esperança a possibilidade disso voltar a andar, que esse trabalho de cinco anos de debates não, não seja jogado fora, e eu acho que a gente se coloca muito à disposição para conversar, para ajudar a fazer isso tramitar, porque a sociedade brasileira precisa avançar. É, nessa eu, eu gostei muito de você estar colocando a disposição do grupo todo, porque até onde eu caminhei, tem algumas coisas claras. Primeiro, é que o criador tem que ter condição de viver de sua obra. Depois, que a internet não tem volta. Então, tem que ver como colocar sua obra na internet para que, ao mesmo tempo, que ele tenha um proveito da obra que ele criou, sem lesá-la. Isso que me parece que é a coisa mais difícil de resolver. Fora outros problemas. Por exemplo, eu tive na Biblioteca Nacional e eles estão digitalizando o acervo. Tá indo bem devagarzinho, tá? e, e aí soube que eles estão digitalizando e eu falei, ah, que bom, então já está disponível? Que assuntos que estão disponíveis? Não, não está, porque são obras de autores, você não pode digitalizar. Quer dizer, você vai digitalizar a Biblioteca Nacional inteira <risos> e vai pôr na gaveta. Né? Então, são coisas desse tipo que nós temos a premência de ter uma posição Agora, o, o, o pessoal que eu tenho conversado, é, até perguntei em outros países como é que isso está caminhando. Ninguém tem uma solução, ah, pelo menos até onde eu entendi ainda. Né? Então, eu vou ter muito, muita vontade de, de conversar com vocês. É, acho que estou tentando segunda-feira, fazer coisas daqui para poder acender assim, quem está trabalhando em São Paulo e acho que a gente vai poder conversar e vocês vão me passar o acúmulo que vocês têm que, eu que vocês percebem que já tenham alguma um caminho né que não é fácil não é cada vez que eu aprofundo um pouco eu vejo que tem um problema lá tem um problema para outra ala que não está respondida mas eu acho que é um problema que a gente vai ter que ter uma posição provavelmente não sei se vai ter vai ter consciência mas uma posição a gente tem que ter porque é, é muito rápido o que está acontecendo né? muito rápido, muito rápido e quanto é, menos você, é muito ter... não, quanto, menos tempo você de... quanto mais tempo você demora para resolver mais os problemas vão se acumulando né? e a gente vai caminhando para trás Então o que vai acontecendo quem não vai na internet caminhando para frente só tem para trás bom, obrigada eu vou, eu vou pedir você, para você, saber. deixa com a Dayana o seu contato e a gente vai marcar para uma da segunda-feira. Aqui no Coletivo a gente digitalizou a obra do Paulo Freire, junto com o Instituto Paulo Freire, que já foi disponibilizada pelo Instituto na internet. Todas as duas mil páginas. Marco Sou o Pedro Barcão, sou da Transparência Hacker, que é um grupo que trabalha dentro do digital, mas trabalha transversalmente. Mas traz cultura discutindo... Como é que é a Transparência Hacker? É, tipo, desculpa, dá, dá assunto. <risos> Mas a ideia é fundamental é.. Que o hacker não pode ser transparente, não te pego. Não, não, O hacker só funciona porque ele é transparente. Quem é pego quando não é transparente é o governo. O hacker é tranquilo. É... E é um pouco disso, na verdade, a proposta e a provocação. Tem três provocações claras e diretas aqui. A primeira, e eu não sei exatamente como responder essa, é como é que a gente cria um ministério que sobreviva à sua saída. Você vai sair em algum momento, porque é uma figura política Eu te deixo tá mandando embora <risos> dá, dá uma chance de eu fazer alguma não. coisa Veja bem, a gente mandou Ana embora por muito tempo e ela não foi Então não entrou é mandando embora é, é só porque é um fato E a nossa revelia, ela entrou, a nossa revelia ela saiu Bom, feito esse ponto, como é que a gente cria uma estrutura que sobreviva? Porque é isso, o Gil entrou, a gente ficou feliz fez várias coisas. Como é que cria políticas públicas perenes e duradouras? Só se organizando, isso é muito rápido. Então, vamos e São Paulo que aconteceu? Pois é. Então, acho que isso é um desafio. Aproveitando que você está entrando agora, a gente pode pensar isso do começo. A outra, e essa talvez seja uma das soluções, é uma política radical de transparência. O Ministério da Cultura é um dos menos transparentes no sentido de acesso à informação. Tudo é difícil. É difícil saber quantos pontos de cultura tem, quem recebe repasse, quem não recebe, não recebe, porque... Eu imagino aí, eu não que seja difícil Então, eu acho que valia a pena é a gente criar essas ferramentas que, de alguma maneira, eu acho que também responde um pouco essa questão de como é que a gente lida né, com os pontos de cultura, que é um troço que está no Brasil inteiro, tudo quanto é canto, só funciona as for assim, e, com isso, as velhas estruturas de controle fiscal não funcionam mais. A gente nem consegue controlar. E a última coisa que também está ligada com isso é que eu não acho que está... Tudo resolvido no decreto. Não está tudo resolvido. As formas institucionais que a gente tem hoje para descentralizar recursos dentro do governo federal não dão conta dos pontos de cultura, não dão conta da cultura. Não dão porque não tem. Tem um monte de grupo que não são organizações com três anos. Não vão ser e não querem ser. Então a gente precisa. Mas aí pensar... olha, aí tem uma coisa que você tem que entender. Você sabe que você ser funcionário público, né? É... É muito complicado. A gente tem muito processo. Então, por exemplo, ela estava falando do edital. Eu pensei muito sobre esse edital. Cancelar o edital é uma coisa muito dura, de verdade, é muito complicado. Mas é cancelar o edital ou até o Ministério Público é uma ação que, durante não sei quantos anos, você tem um advogado. É assim. Então, essa, essa preocupação... Aí foi a presidenta que teve de cancelar tudo primeiro e depois de abrir com três anos de experiência. Eu achei que, olha, dentro do bom senso estava bom, porque alguém que está trabalhando há três anos numa ONG já tem experiência suficiente, não é alguém que está inventando uma ONG para pegar um dinheiro. Então, acho que, que é razoável, eu não vejo outra forma. E fiscalizar, tem que fiscalizar, porque é dinheiro público. Você não pode dar o um dinheiro e não fiscalizar mais. Não existe isso, quer dizer, existe, vai para a cadeia. Então, é melhor ser desse jeito. Ah, eu discordo. Acho que talvez seja a melhor maneira que a gente encontrou Definitivamente não é uma maneira que atende à difusão de cultura no, pa no país totalmente do, do Brasil. Então, assim, Aperta a minha proposta é isso aí. Acho Me manca, se você tiver uma boa. Temos algumas, tudo. um modelo ah, de edital, por exemplo. Mas você tem que, que tem que levar em um conta direito. isso que eu estou te falando. Você tem que proteger quem está trabalhando também. Entende? Tem que ter uma proteção para quem está trabalhando no serviço público e tem que talvez dar essa, essa chance que você está falando. Eu não vejo hoje a possibilidade de fazer isso. Agora. Ah, Mais gente pensando que vocês conseguiram chamar sua oficial. Sim, eu fui, eu fui, eu ah, o boa é que está aberta. Então, uma das coisas que o Pedro está falando, é. talvez vá, vá de encontro com o que eu tentei falar, é o seguinte: desculpa. É que assim, hoje, a forma como se dão os convênios é muito. O que acontece? O convênio é uma estrutura que foi pensada para gerir uma relação entre o governo federal, os estados e as prefeituras. O terceiro setor entrou eu meio que a Agora eu entendi, Gredito. Você, você está achando que tem que ter... Esquece os três anos, dois anos, eu notava, porque os três anos não acho que tem que ter, mas tem que o uma coisa mais fácil de fazer. Tem que ter menos burocracia. Porque quem é artista, também... Não tem tanta paciência, nem sabe preencher aquelas coisas, é uma complicação, tem que se Isso eu concordo. Tem, nós vamos ver o que vamos fazer para desburocratizar. Os editais também... Então, a gente precisava ter, na verdade, um sistema hoje de prestação de contas que levasse em conta que um ponto de cultura não tem a mesma infraestrutura que uma prefeitura. Porque assim, do, quando, quando, se você pegar aquela lista. Mas não vai, das... gente, não é. tem condição, eu sei como é que é. é então. E não é que estão embolsando. Não, Não, não. Ah, não já... fazendo, não tem ah, é um bom, fazer, não tem essa. É, eu não mas eu concordo, você, o problema não, não, não, não é a minha pessoa. É o problema do Ministério Público, que vai lá e quer ver as contas. A CGU, que vai lá e fala, quer ver é as contas dessa, dessa, desse ponto de cultura? Aí o ponto de cultura não tem as contas. É o um problema não, como é o Mas, então, A única coisa que eu estou colocando é que o Ministério precisa entrar nessa disputa. Ele precisa disputar com o Ministério Público. A gente precisa abrir esse canal de diálogo. da forma como está estruturado para grandes convênios, para convênios com infraestrutura... Além de Mas, que você ter uma precisa ideia... A gente pode chamar o Ministério Público para conversar, de é, uma forma que ele aceite, é, é, é, é. ou que ele sugira. Acho mais assim. difícil convencer Dilma. Não, então a pessoa tem super bom senso. Se, se tiver um acordo com o Ministério Público de proposta, eu acho que talvez a gente consiga caminhar. Pode ser uma, é uma ideia, né, gente? Porque eu entendo, senão, senão o recurso me procurou. Para o ponto de cultura, um quarto daquilo, dois quartos a ser para arrumar pra alguém que alguém consiga fazer. fazer. Não, é, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. É Mas é o que está acontecendo. Bom, eu não vou falar das suas exceções, só vou falar. Ufa, que alívio. Seja bem-vindo. É, meu nome é Paulo, sou sacerdote de tradição de Urbá. Membro do Setorial de Cultura Afro, do Ministério da Cultura, Pobre Cultura, etc, etc. É, Você falou do acúmulo aí de 4, 5 anos né? em alguns setores. É, matriz Africana tem um acúmulo de 500 através da nossa memória ancestral. É, o que nós vivemos cobrando do Estado Brasileiro é o pagamento de uma dívida histórica com a maioria da população desse país. O Ministério da Cultura pratica racismo institucional em suas várias secretarias. Na Funarte nunca se aprovou um edital, um projeto de cultura negra. A Sabe quase a mesma coisa. Tá aí, nós tivemos é um edital de cultura negra. Nós tivemos uma oficina, eu também sou da Comissão Nacional, que elaborou a oficina do Maranhão, tivemos claro todo mundo até que eu reconheci o, o rapaz lá do Maranhão, 300 sacerdotes de do inúmeras propostas, depois de seis meses, gosto muito da, da Roland mas o resultado é te mandou agora recentemente também, que eu, eu tive acesso na relacuagem da, da SDC. Né? Sentámos ficámos três dias no Brasil e o resultado foi nada, nada. Fomos passear no Maranhão. Diferentemente de outros setores, é, a cultura de matriz africana para nós tem é, um outro sentido. A negação da nossa cultura possibilitou a reificação do nosso povo. A negação de culturas das africanas foi o que possibilitou a estabilização de 300 anos nesse país. E não dá para lidar com o Ministério que coloca lá Palmares, que é o Cantinho dos Pretos. Se ele é cultura negra, vai lá, procura Palmares, que não tem dinheiro, não tem condição de executar, e as outras secretarias do ministério não se envolvem. Esse negócio é de dinheiro não é conosco, não. Fala lá com a Palmares. Procura o herói, que também nunca entendeu de cultura negra, não falei, né? Tem tanta. É... Quando a Marta Porta assumiu, mostrou o currículo dela, né? num debate com esse, foi, poxa a questão de preto, ninguém perde currículo, basta ser Ceará, um lugarzinho para o preto, põe lá. É preto, põe lá, mas não entende porra nenhuma de, de cultura negra. Então, é uma questão muito mais né porque o prédio mais está pronto, nós tiramos lá 800 propostas no Maranhão, não saiu uma coisa completa. Nós temos 2012 e... 31, 2, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro do ano passado. Nós dezembro? Vamos, é, nós vamos completar um ano sem dever linha, por nada, né? Uhum. Ah? E parece que tem uma aparador de demanda ali, sabe? Né? Coisa que você parte, se procurar aí, eu posso te reenviar a carta aberta, aberta que eu lancei. Não, sei, não isso tá mais a gente acha no Ministério Sim, hoje, mas eu vou é, pegar. reclamante de tudo isso, eu vou pegar. Que, realmente não há vontade política hum. Minha é. Pra com a maioria das de de povos Não, eu acredito nisso. Eu saí de Ribeirão Preto, peguei um pouco hoje correndo, porque eu acredito nisso. Não perdeu a viagem. Obrigado. E aqui, ó... Deixa eu eu que pegar meu livro, você tem ficar Aqui está com quem fez o Museu Afro-São Paulo. E eu lembro que quando eh, foram conversar comigo, eu disse assim, ó... Ele falava, mas nós queremos um lugar. Fizeram e tirou, põe a gente no porão. Eu falei, não, calma que eu vou achar um lugar. E quando eu achei, eu falei, olha gente, achei o lugar. É o lugar mais bonito da cidade de São Paulo, é o lugar mais valorizado Virapuera. da cidade, é o parque do Ibirapuera. Tá, mas, mas tem que ter um recorte, eu, mas, sei, eu sei que você vai sentar com a ministra Luiza, que é a minha amiga, ela vai ter um Ah, Marcaira, pode fazer, pode ser junto com ela. Ela tá, estava ela no Maranhão, nesse sim. Não, não, foi Eu posso sentar com ela para e... avaliar os eventos, que você... as propostas do Maranhão não, não sei, e demais, ver dentro disso que combina com o sim, que ela está fazendo para potencializar. E o ministério assuma, não fica aquela coisa de você ser empurrado para onde não tem. Não, gente, pode ter certeza, faremos claro. acontecer isso. Gente, é, você, por favor, Ana, a Miniconha é uma reunião, primeiro sobre o Maranhão, depois sobre com a, com a ministra, para agilizar. E o tema é agilizar as propostas do Maranhão, para ela já ir também preparar. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho. Eu vou chamar as três últimas inscrições que a gente tem. E eu vou pedir para a galera já vir aqui para frente e tentar ser conciso. E, gente, eu, tenho, eu, tenho, é, eu fiquei é, devagando, é. eu conversando. Então, tudo, vou chamar conversa. aqui, o Guilherme e é, o Varela. Rápido, vocês falam os três do, e eu respondo no final. Vamos lá. O, o Flávio e o PC Eu carona, o tá aqui, ó. Por favor, quem é o primeiro? Você, o Guilherme está vindo, você já vai falando, Clarice. Não tenho como, não tenho como, então, então só vou ouvir rapidamente, agora muito focado. Boa tarde, ministro, quero parabenizá-la por estar no ministério, desejar sucesso, Obrigada. mas é e parabenizar o coletivo digital também, agradecer o convite. Duas questões aqui em São Paulo, uma... É, nós estamos discutindo aqui na cidade, e a gente quer deixar aí, deixamos até com a Dayana já um materialzinho que trata de um, um desafio de um centro de memória uh, que busca resgatar uh, um, todo o trabalho, desde a edição do Estatuto da Criança Adolescente, a memória do movimento pela garantia dos direitos da criança adolescente aqui na cidade de São Paulo. Existe um grande acervo já reunido e existe um grupo trabalhando e buscando. Uh, o como viabilizar esse centro de memória. Então, a ideia é saber melhor depois como é que o Ministério está tratando esse tipo de questão tá, tá e como podemos dialogar. Né? Nós deixamos um primeiro material, então nós queremos deixar um, é, verificar uma agenda para que a gente possa dar mais detalhes e saber é, como isso poderia se encaminhar dentro do Ministério da Cultura. Uma segunda questão, bem, eu trabalho na região de São Mateus, na Zona Leste, com jovens aí, já há 20 anos, e temos lá, entre outras coisas, apoiado uma série de iniciativas juvenis é, de ações culturais. É, e um dos grandes desafios que a tem deparado é que uh, as iniciativas, elas parem algumas questões já levantadas aqui, que é a dificuldade dessa galera de, uh, de superar a burocracia, de acessar uh, uh, os editais de ministérios, secretarias... Eles de cultura, né? Não, em parte é, não Mas, parte, não. É, mas por, por que você não vai lá ver o que, que eles têm? Isso, nós temos feito trabalho Inclusive de incubação não, não de não é iniciativa juvenis. Você é lá ver, ajudar a fazer os projetos editar. Perfeito, então é como É, é... Que linhas o Ministério tem que pode ser aprimorado No sentido inclusivo Não sei as linhas de... que tem, mas ele então. vai essa semana Sentar com vocês e só ah. sai de lá Com, tudo, com todos os editados o que, eles, o que eles não sabem fazer, você vai lá e faz Exato. E como gerar uma <risos> capacitação contínua Para cada galera e, cada tipo, Aí ele acesso. vai ver o forno. faz um projeto De como ajudá-los É o primeiro lugar que nós vamos resolver Lá em São Mateus, Zona Leste Estamos abrindo curso Junto com a Unifesta De capacitação para organizar a jornalismo. Isso aí é uma custos. De... Tá, mas esse problema... ele Já deve ter vários com projetos que não chegam. Então, para agilizar, vai essa semana lá e me manda na outra, já o que eles estão querendo fazer. Tudo bem, ministra? Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Guilherme Varela, sou advogado do IDEC no Instituto Brasileiro de é Defesa do Consumidor. A gente faz parte como a entidade civil é, organizada dessa rede, que o Paulo Telado também faz parte, que congrega mais de 30 entidades da sociedade civil de vários setores. Né? da educação, dos professores, dos estudantes, de, de, do coletivo digital, do software livre. E a grande questão que a gente queria chamar a atenção, ministro, é o Ministério da Cultura ele tem uma, uma tarefa que é uma tarefa muito importante política junto à sociedade civil, que é se abrir e legitimar outros setores a dialogar também. Não só os setores tradicionais, clássicos, que são aqueles da criação artística. Né? Isso o Ministério da Cultura fez muito bem no governo Lula, de trazer movimentos de meio ambiente, de saúde, GLBT, consumo cultural, tudo isso para trazer, para dialogar e construir junto. Uma das principais construções que aconteceu nesse movimento todo foi a construção da lei de direito autoral, que o Pablo já falou. Por quê? Porque foi um, é um projeto, não foi, mas é um projeto coletivo, não é um projeto do Ministério da Cultura, é um projeto que todo mundo pode dar a sua opinião. E por que é um projeto importante? Porque é justamente a lei de direito autoral que vai fazer a ponte de acesso entre quem cria cultura e quem acessa. Eu estou falando do Instituto de Defesa dos Consumidores, que não é o Instituto do Russomano, viu, gente? Pelo amor de Deus, que tentaram já é, colocar esse negócio. A gente pensa o contrário dele, na verdade. E a grande questão para gente, ministra, é fazer com que a lei de direito autoral não seja o absurdo que ela é hoje para quem quer acessar a cultura. Você está junto com o pessoal da USP ou é sim. outro. A mesma vez. Ah, então eu vou encontrar com vocês. E eu só queria deixar, então, muito pragmaticamente uma questão. A gente faz parte de uma organização internacional que é a Consumers Internet. Está então, em 100 países do mundo inteiro. E todo ano a gente faz um levantamento mundial de quais são as piores leis de, e as melhores leis de direito autoral do mundo. E o Brasil teve, em 2010, a sétima pior lei de direito autoral, em 2011, a quarta, em 2012, agora que saiu, a quinta pior. A gente não melhorou, só que entrou na Tailândia, que é muito pior que a nossa. Então, e é pior no quê? Em dois quesitos... Qual é a melhor? Ah, tem algumas que são muito boas, né? eu a, a, de a, ler. A, a do Chile, é uma, uma, uma lei que passou agora, que é boa, e tem alguns outros, Chile, né? alguns outros alguns outros ajuda a gente Sim, a sim, mas é justamente os parâmetros que eu queria passar para a senhora. Tá, Por quê? Então já passou, agora eu, eu tenho que e agora, aí, Eu, eu e aí vou contar para eu tenho que ouvir mais um. Isso aqui é um material que claro. a gente fez para mostrar como é importante traduzir para a população o direito autoral. É o um material de todas essas organizações. Então, se o Ministério apoiar e traduzir para a população a importância do jeito autoral, já vai ser um grande serviço para a cultura do Brasil. Obrigado. Nós vamos trabalhar juntos nisso, gente. Eu, eu agradeço a você sim. e o pessoal do IDEC. Que bom que vocês estão Enquanto com o Daúdo, que eu lhe tá tá super bem. Deixa eu só falar uma coisa. Quem for jornalista e tiver interesse em fazer uma, uma ou duas coisa. perguntas rápidas aqui, já fica na pontinha. Eu não vou, eu vou responder só. o jornalista saindo, porque Eu não uhum. posso perder o, o calor. Bom, boa tarde, ministro. É um prazer estar junto aí com você nessa caminhada de, de alguns anos para claro, a maioria das pessoas aqui. É, meu nome é Antônio Carlos, sou conhecido como TC, sou da Casa de Cultura Tainã, aqui em Campinas. E somos Ponte de cultura, ministro do Primeiro Digital, do Primeiro Governo VMG, de 2005. E representamos a rede Mocambos, que nasceu na Tainã, que é uma rede de comunicação social e comunidades tradicionais que não trangolas. É, conseguimos, ao longo desse tempo de quase dois anos, é, fazer alguma linha transversal assim, entre alguns ministérios: o Ministério das Comunicações, o Ministério do Planejamento, do Meio Ambiente, na, na CPI, agora o último, né? E na tentativa de fazer é, essas políticas de inclusão digital chegarem em comunidades rurais, distantes e no Brasil todo, a gente já em 18 estados. São quase 200 comunidades e, seguramente, as que conseguiram algum acesso à tecnologia digital foi através da rede Mocampus e alguns convênios que a gente fez, principalmente com o Ministério da Cultura, que potencializou a expansão da rede. É, a gente o ponto o que, é que você começou com o um ponto, a gente tem convênios de pontão também na área de, tem um de multimídia. Também. É para é ter essa rede toda, imaginei. É é, tá então são muitas comunidades e, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com elas. Né? E eu trouxe aqui até um balbá para a gente simbolicamente. Isso. Conhece o balbá? Não. Isso é uma árvore africana, é uma árvore sagrada. Vou botar aqui. Eu posso plantar ou ela... É Você não pode plantar porque ninguém pode ter um balbá. Nós podemos cuidar de um balbá todos juntos. Então, simbolizando essa nova fase do Ministério e da nossa proposta de discutir política no Brasil, eu queria que a gente juntos assumisse a responsabilidade de cuidar dessa árvore e, consequentemente, cuidar das políticas que devem ser compartilhadas coletivamente. Então, eu queria fazer essa proposta para todos. Gente. E na a tua minha mão, minha. mão a responsabilidade de encaminhar... Essa construção que eu Mas acho que é. Mas quem vai aguardar quando a responsabilidade de muita gente acaba não, não ter água. Essa árvore vive 5 mil anos. Então é isso que a gente está querendo semear iniciativas que que, que que sejam de vida longa. E aí, você deixa isso aqui como.